Uma triste notícia. Mano, inacreditável. Como, mano, como será? Que, que, que maluquice, né? Nunca aconteceu exatamente a mesma coisa com a morte do, do, do, do príncipe Philip. Não aconteceu... Mano, o, a história é uma espiral, né? O tempo, o, o, a história se repete. Que maluquice é essa, velho? Meu Deus. Pô, e que doideira que a Rainha Elizabeth morreu hoje, né? Do nada. Eventualmente ia acontecer. Mas... Assim como vai com todos nós, né? Mas ainda assim uma doideira. Mas é isso. Nós nascemos, nós morremos. Tudo é um grande ciclo. Tudo vai, tudo, tudo que é levado pela morte não pode voltar a ser o que era. Mas veio uma vida longa, com certeza veio uma vida longa e feliz e, e saudável aí até onde dava. Ah, não tem muito o que comentar para a sobre a morte da rainha Elizabeth. Aconteceu. Sinto, é, que descanse em paz. Será que era esperado? Qualquer pessoa com 96 anos é esperada de morrer em algum momento, mano. É, não, é uma grande, não é uma grande surpresa. Ah, mas é isso. Não, não tem muito como comentar. Seguindo em frente, a, agora, a partir de agora o desafio é ignorar todas as 400 milhões de pessoas que vão entrar no chat e ficar comentando que a Elizabeth morreu como se elas fossem os portadores da última notícia do dia.